Na minha opinião, é uma das músicas mais lindas que a Aline Barros já gravou. Ela faz parte do álbum Sem Limites e foi composta por Aldacelia. A música que nós vamos analisar hoje é a música Para Sempre Te Adorarei. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Daniel Sobrinho, sou músico e compositor gospel. Neste canal nós temos um quadro chamado Análises Musicais. Nele a gente escolhe uma música e analisa a letra, o arranjo instrumental, o arranjo vocal e o congregacional. Damos uma nota para cada item desse e no final tiramos uma média e essa é a nota que a música terá. E tem umas informações aqui sobre ela que eu gostaria de ler. A música Pra Sempre Te Adorarei faz parte aí do álbum Sem Limites. Sem Limites é o álbum de estreia da pastora e cantora evangélica Aline Barras, que foi lançada em 1995 pela gravadora Grapevine. E ela foi produzida pelos tecladistas da banda Roupa Nova, que é o Ricardo Fegali e Cleberson Hortes. Nós sabemos que são ótimos arranjadores, né? E já gravou vários cantores gospel e também do secular. E são ótimos músicos, né? Ótimos arranjistas. Como de costume aqui, a gente começa analisando a letra. Eu vou lendo cada parte da letra. Se eu achar alguma referência bíblica, eu cito. É, todas as referências vão estar na descrição do vídeo, é só você conferir. E a letra começa assim: Rei dos reis, aqui estou. Eu achei uma referência aqui em Apocalipse 19, 16, que diz assim. Em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A letra continua assim. Rendo a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus, acima dos céus, acima de nós. Uma outra referência que eu achei aqui foi em Salmos 113, versículo 4, que diz assim. Exaltado, Está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Aí, continuando a letra da música, O universo se formou com a tua voz. Eu achei referência aqui em Salmos 33, 6, que diz assim, Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Corpo celeste aqui pode né, dizer que é o universo, que compreende o sol, a lua, as estrelas, né, tudo que está no Espaço sideral. Continuando a letra aqui. O mundo veio a existir. Verbo de Deus, princípio e fim. É muito bonita essa letra. Né? Aí tem uma referência aqui em João 1, de 1 a 3, que diz assim. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, de 1 a 3. Né? Linda passagem aqui. Aí vem o um coro. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos. Aí eu achei a referência aqui em Salmos 134, 2. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Continuando na letra da música. Com canções de amor te exaltarei ministrando com o meu coração. Para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. Aí eu achei uma outra referência aqui em Salmos 34, 1, que diz assim. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Aí vem a ponte que ela fez ali na letra. Né? Rei dos reis aqui, estou. Que é uma repetição lá do começo lá. Renda a ti o meu louvor e adoração. Aí tem uma espécie de segunda ponte aqui. Nada pode calar, nada pode deter minha consagração. A referência que eu achei aqui foi em Provérbios 16, 3. Que diz assim. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão bem sucedidos. Né? Interessante esse versículo aí. Então a letra termina aqui. Depois repete algumas partes, mas é a letra que já existe aqui. Muito linda, muito perfeita essa música, não só de letra, mas né, de melodia também. Mas fala aqui da criação, né, que tudo se saiu pela mão de Deus. Fala de louvor e adoração. Então a, a série aqui foi muito feliz, né? O pessoal fala aí que foi muito feliz em compor essa letra, né? E estava muito inspirada e salva uma letra muito bonita com a melodia muito bonita. Então para a letra eu vou dar nota 10. Agora nós vamos para o arranjo vocal. A Barros interpreta muito bem essa música. Se você prestar bastante atenção, tem hora que ela canta mais forte, tem hora que ela canta mais suave. Ela sabe impor a voz dela, né? quando precisa de pressão, quando precisa de suavidade. Não tem back vocal nessa música. Creio eu que quando for gravar, né, só um pensamento meu. Fizeram alguns testes com vocal, às vezes não ficou legal, não encaixou, né. Às vezes acontece isso. Eu já produzi músicas e às vezes você pensa que vai dar um backing vocal bonito e não tem, não não encaixa, né? Então essa música aqui não tem. Creio eu que pode ter acontecido isso, mas isso não desmerece a música. A música tá muito bonita. Ela tem uma melodia que não sai da cabeça, pelo menos comigo, ela fica repetindo, repetindo, e eu gosto porque é uma música bonita. Chato quando é a música que a gente não gosta, né? Que ela fica ali naquela ladainha, e fica tipo um looping, né? A cabeça tem isso, né? Eu fico com a música na cabeça e se eu não gostar da música, eu tenho que tentar cantar outra para ver se ela sai da minha cabeça. E às vezes ela continua ali, mas essa aqui não. Ela continua na minha cabeça e eu continuo cantando ela. E eu lembro da letra e é uma letra que até emociona a gente, que é muito bonito a interpretação da Aline Bass e a letra e a melodia, né? Um conjunto aí de coisas bonitas que saiu uma música bonita. Então eu gosto que essa música fique na minha cabeça e eu canto ela repetidamente, tanto na cabeça. Às vezes eu toco no teclado, toco no violão. E eu gosto né, quando a música é boa, né, quando a música me agrada quando a música não me agrada, às vezes eu tenho que ouvir Não tem jeito, né? Então, aqui para o arranjo vocal, eu também vou dar nota 10 Agora nós vamos para o arranjo instrumental Se você prestar atenção aí no arranjo instrumental Começa com o piano, né? Tem um solo de guitarra junto A gente ouve bateria, baixo, um mix de sempre Bateria, baixo, teclado E o legal nessa música, eu percebi que eu acho que é Tenho quase certeza que é um violão de sampler como eu sempre falo, o sampler é uma amostra, sempre, a né, pessoa fala, é uma amostra de um instrumento gravado real, né, que foi reproduzido da música e que às vezes não é um instrumento real, é né, só um, um áudio que foi tocado ali, mas não é um instrumento na hora. E eu acho que, eu creio que esse violão aqui é sampler, nada desmerecido da música, fica muito bonito, mas dá para perceber que né, tem uma, um som ali. Eu creio eu que seja, eu tenho quase certeza que é, tá muito parecido. Naquela época, né, acho que foi em 95, quase ninguém sabia ou tinha condição de fazer isso, então né, era uma coisa muito inovadora para a época. Hoje é muito mais comum, então passaria talvez até um som até mais assim, diferente, né, mais real ainda do que era naquela época, mas está muito bem tocado, né, toca na hora certa, está né, muito bem feito, os produtores aí são... Ótimos profissionais da música. A gente vê durante o comecinho também um solo de baixo, que faz aquelas frasezinhas, né? Muito bonito também, muito bem tocado. Então, né, o arranjo instrumental aí, muito bonito. E o interessante dessa música é que ela tem três solos de guitarra. O primeiro lá no começo, que é quase igual ao final, mas no final ele muda um pouquinho, e tem o solo do meio, né? Que ela faz a pontezinha e faz o solo e volta a cantar de novo. Então tem três solos de guitarra aí. Eu sempre falo que eu gosto de pelo menos dois. Esse tem três: dois parecidos e o do meio, que né, deixa a música muito bonita. Então, para o arranjo instrumental, eu também vou dar nota 10. Agora, nós vamos para o quesito congregacional. Eu, como sempre, digo que a minha voz é mais ou menos aí a voz que a igreja tem. Né? Minha voz eu não consigo cantar em tons muito alto A igreja, a maioria das pessoas também não se for cantar no tom. Né? E essa música ficou ótima para cantar, não tem. É, um tom muito alto e nem muito baixo Porque tem música que acontece isso Ela começa muito grave né E depois ela fica muito aguda Impossibilitando aí de você Ou alcançar o grave ou alcançar o agudo Mas essa não, ela está ali né bem A melodia bem na média assim Tem umas partes altas Mas na parte alta, que seria o coro Ela está muito fácil de cantar Eu consigo cantar facilmente né Então a igreja consegue cantar facilmente também Então para o congregacional Eu também vou dar nota 10 se você assistiu até o fim, percebeu que eu dei 10 em todos os quesitos desta música. Então, a música Para Sempre Te Adorarei, interpretada por Aline Barros, ganhou nota 10 em todos os quesitos. Esse aí, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Clique nesse botãozinho vermelho aí, se inscreva, marque o sininho para receber todas as notificações. Compartilhe com seus amigos da igreja, dos grupos do WhatsApp, do grupo de louvor, da sua família, com qualquer outra rede social que você quiser, que você ajuda. Também dê aquele like aí para ajudar, porque quando você dá o like o vídeo cresce aí no YouTube e ajuda a gente. Eu também analisei uma outra música da Aline Barros, então ó, ela está aqui, é só você clicar e assistir. É isso aí pessoal, obrigado por ter assistido e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!